o Banho Sul anunciou que foi encaminhada para análise das entidades sindicais a proposta de acordo coletivo para o plano de desligamento voluntário da companhia. 824 funcionários serão afetados, aproximadamente 10% do total de empregados do banco. E a Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou o edital do leilão para contratação de energia a ser distribuída em janeiro de 2027. O leilão está marcado para setembro com foco em geração por fonte hidrelétrica, eólica, solar, termoelétrica, carvão mineral, nacional, biogás e gás natural. 2.044 projetos foram cadastrados, totalizando 83 mil megawatts. E dança das cadeiras na construtora Tenda. O executivo Luiz Maurício Garcia vai assumir o cargo de CFO da companhia no lugar de Marcos Antônio Pinheiro Filho. Luiz Maurício foi analista imobiliário do Bradesco BBI e tem passagens pela Apex e Velt. Sobre criptos, o preço do Bitcoin passou a se consolidar entre R$ 22 e R$ 24 mil. Dólares. Com menos preocupação aí quanto ao cenário macro. Segundo a análise da Genial, o número de investidores de longo prazo que não movimentam suas reservas há mais de um ano aumentou e isso favorece o movimento de consolidação e reduz a especulação no curto prazo. Segundo o valor, a Espaço Laser vai, re vai recomprar o total de 250 milhões de reais de suas debêntures nas mesmas condições em que foram vendidas. A companhia também anunciou uma nova debênture com esforço restrito. E a Petrobras começou a divulgar... A venda de sua participação de 40% em ativos da Bacia Potiguar. O movimento faz parte do processo de desinvestimento da companhia. Por fim, mais movimentação... Nas, nos cargos de alto escalão das companhias. O Conselho de Administração da Via aprovou Sérgio Augusto França Leme, então vice-presidente da companhia, como diretor de relações com o investidor. E Marco Caduro, presidente da CCR, renunciou ao cargo. A empresa ainda não indicou um substituto.